Oi gente. Quanto tempo. <risos> espero que vocês estejam bem, e se vocês não estiverem bem, eu espero que vocês fiquem bem. Eu queria começar esse vídeo falando pra vocês a lista de materiais que eu usei. Foi um desenho bem interessante que eu fiz, porque foi a primeira vez que eu usei os marcadores da Touch 5. E eu tava querendo usar já fazia um tempo. Eu tive muito medo de usar no começo, tive muitos erros. Mas no final até que deu tudo certo E os materiais que eu usei Foram uma folha Ramnebule Eu não sei pronunciar esse nome Mas é uma folha Feita na Alemanha se eu não me engano Eu usei a branca, de 220 gramas usei algumas, algumas canetas Nankin da Sakura usei os marcadores que eu citei pra vocês da Touch 5 usei uma borracha, borracha escolar, sabe? É, usei uma lapiseira técnica de 0.7 milímetros usei uma caneta gel branca de 0.8 milímetros da TOTNEW também no caso a TOTCH5 e a TOTNEW eu imagino que seja a mesma distribuidora a mesma marca mas eu não tenho certeza só que essa caneta gel branca eu não recomendo muito ela não é muito boa, eu não gostei muito e usei também fita crepe, usei uma borracha elétrica e levei 8 horas e 21 minutos para finalizar esse desenho. Eu queria também agradecer ao Canal da Aventura por ter sugerido esse desenho. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por ter comentado e ter sugerido que eu desenhasse esse personagem. E eu queria dizer que eu tô também sempre de olho nos comentários e nas sugestões de desenhos. Eu espero que vocês gostem do resultado. E... Até a próxima! esse de macacá, eu não sei, mano. I'm Meu modificador tá quebrando aos poucos, o coitado. Mas ele continua na luta. Que nem eu. <risos> Que vou seguir para A gente vai ficar com uma hora Eu sou